Bom meus amigos, estamos agora adentrando a pequena cidade de Ipuyuna. O Zezinho vai fazer um trabalho num sítio, numa fazenda e vai escurecer, provavelmente a gente vai poder gravar até o, o momento em que o sol nos permitir. E eu vou passar aqui agora, vou mostrar para vocês uma barraca do nosso lado direito. Que foi a pessoa, a primeira pessoa que me apresentou A pequena cidade de Ipuyuna E de lá pra cá, tudo é, Seguiu, né? De uma forma que só Deus pode fazer Então eu vou colocar a câmera pra fora Essa árvore aqui é um IP É um IP? Não, é um Não é IP não, é um Aí nessa... Esse, debaixo desse cipreste aqui vocês vão ver que tem uma barraca barraquinha que vende mel, vende pimenta batatinha, batata aqui essa barraquinha aqui pessoal ó. essa barraquinha aqui foi o dono dessa barraca que me apresentou essa pequena cidade de Ipuyuna o nome dele é senhor Antônio Olímpio, não é isso? morador da cidade de Limeira de onde eu sou atualmente e eu vou Sempre ser grato a Deus pela amizade do senhor Antônio. Porque graças a ele foi que eu vim conhecer. Zezinho aqui, ó. Parceiro aí, ó. Amigo, companheiro e a família dele. Certo? Então tá bom. Um abraço mais uma vez e vou cortar mais uma vez. Bom pessoal, agora nós estamos saindo da cidade. Tem um trechozinho aqui que conserva um pouquinho de asfalto, esses asfalto é. É. <risos> Eu disse esse asfalto político, mas não vou falar isso, não. <risos> tem um asfaltozinho vai terminar daqui a pouco, ali já vai pegar essa de terra. Olha esse fosquinho aqui, rapaz. Ah, não, pegar um. Olha que beleza lá para baixo, ó. As... Fazendas e sítios fora da cidade e são bem feitos, né? Tem construído, né? Essa casinha aí para baixo, ó. Uhum. O que, que tem embaixo, né? Fritadeira também não? Não, um é de batata. Tá aqui. E o sol hoje foi um, um dia abençoado. Eu ainda falei com o meu primo lá em Poço Fundo. Falei para ele assim: Ó, oh, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa. Deus vai me dar a graça de ficar esses dias passeando sem chover. E dá um, uma chuvinha rápida assim, mas o sol vem. E Deus me honrou pela graça de Deus. Estou aqui, ó. Mais um dia abençoado. Olha só: casa antiga. região de muita pedra né uma igrejinha geralmente são as igrejinhas de alguém que faleceu né em respeito né ali tem outra igrejinha também mas tá longe Dá pra filmar, mas um dia ainda pego ela e mostro pra vocês. Esses barracões grandes assim, a fritadeira de batata também? Aqui é uma fritadeira de batata. Lombada tem para tudo quanto é lado mesmo. Né? Aí que eu busquei aquele mocinho aquele dia, né, moço? Uhum, é. Amigo do menino seu, né? É. E ali embaixo, o que era? lavadeira de batata. Lavadeira também? As batatas parecem sair daqui são gostosas, né? Esse telhado aqui, gente, é outra fritadeira de é. batata também. Aqui é fabricado muito a batata palha. Oi? Vi. Você não consegue fazer? Olha a serra. Ah, deve reconfiar com o material. Você vê quanto tá o material lá, né? eu nem estou orçando certinho. A tua 50. Olha que era a alcália é bonita. Entendi. fazer um comando bem puxadinho. Vai, Jorge. Tá bom, cara. Tá louro, obrigado, senhor. Olha que sol bonito, rapaz. Pensa no sol, vai. É? é imagem bonita. bonito. É tá vendo? Coloca ele aí. Nós estamos numa estrada só de terra Aquele lugarzinho mais fresco Por conta da temperatura que cai né Com certeza deve passar alguma aguinha aqui por perto E agora Tudo cuidado é pouco Andar devagar é bom Mas tá boa A terra tá, tá bem compactada pela chuva Ei moço, mas quando esses pés de pinhão aqui Dá pinhão, da gosto, né? Olha lá Eu gosto muito, hein? Esses pés aqui não dá pinhão Só sustenta o pinheiro ah, os galhos que pinhão Então o pé não dá pinhão, não Escutou o que o Zezinho falou? O pé não dá pinhão O pé só sustenta Os galhos que dá pinhão Esse é o Zezinho. Aí, ó, engraçadinho, ó Me corrigindo aqui, ó Rapaz, você cria jeito, moço. Direita, vou ver. Bairro tamandoado, divisa de Campeço, bairro Moro de pedra, bairro engenho. Olha só, para pra passando lugar ali, hein? O vai fazer uma substituição de gás, é isso? no Aqui é onde o pessoal precisa de uma pessoa para trabalhar com isso que ele vai fazer Graças a Deus chama ele Ah, por falar nisso o freezer ficou bom? Já tava, como você sabe, lá tava funcionando? Não, cara negativo Sai rolinha. 18 graus negativo. Então, recuperou o frizz do rapaz. Bom, meus amigos, nós estamos chegando agora numa fazenda ali embaixo. Daqui não dá pra poder ver ainda, mas nós estamos chegando. E aqui, o que eu puder gravar, eu vou gravar. O que eu não puder, então vocês me perdoem, tá bom? Não vão... Achar chato, não vão ficar chateados comigo não por conta disso Tá esfriando, né, moçazinha? Bom pra tomar um banho, comer bem e descansar Olha que lugar mais gostoso, ó. Choveu muito, mas tá um bar, hein? Era aquele barracão lá em cima? A matinha. Aí embaixo corre uma água, não corre? Plantação aqui, lá. do outro lado. Aquela plantação grande lá. Hum, milho. Rapaz, a estradinha aqui tá caprichada, hein? Ó. Gente, mas a chuva fez uma limpeza aqui. Que... A estrada, é que o carro... Tá balançando e balançando a, a GoPro também. O lugar aqui é antigo, hein? Casa antiga. ele tem bodo. Se a mulher deixar pegar bodo para levar para sua irmã, Você já Deixa? Ah, tem, né? Tem lá? né? Bom, chegamos no lugar que o mozazinho vai trabalhar. Bom, pessoal, como toda a fazenda, todo o sítio que a gente vai, sempre tem um cachorro que eu consigo conquistar. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Cheira aqui minha mão. É, sou teu amigo. Vem cá. Fazer um carinho em você. Fazer um carinho. Tudo bem? Hã? Vai lá, zezinho agora? Vai lá? Hein? O que está cheirando aí? O que está cheirando aí? Vem cá, companheiro, vem cá. Vem? Vem cá fazer um carinho em você? Não quer não? Então tá bom. Ali na frente tem algumas galinhas. Puxa vida, ali tem um saveirinho, gente. Esse carro deve ter trabalhado muito para estar ali parado. Hein? Olha só. Tem um bezerrinho ali, mas é capaz dele ir embora. É capaz não é que eu chegar ele já ir embora. Deixa eu ver se tomara que ele não vai. Vem cá, vai embora não. Vai embora não. Vem cá, vai embora não. Vem cá, vem. Vem cá fazer. Vem cá. Aqui, ó, vem. Ah, faz isso não. Foi embora. Tem um lugarzinho só de garrotinho. Ó. Que lugar mais gostoso. Olha que verde maravilhoso. Ah, uma casinha abandonada lá embaixo, pessoal. É, nessas horas eu preciso estar com a outra câmera de zoom. Isso aqui não tem. Bom, deixa eu ajudar meu parceiro ali. Que eu vim pra cá. Não quero ficar só passeando, não. Eu gosto de trabalhar também. Carrinho que nos trouxe. Uns gatinhos aqui, ó. Um gatinho curioso pss, pss, pss. Pss, pss, pss, pss. Vem cá, vem. Subir por aqui. Tem uma lâmpada aqui, Mozesinho? Tem uma lâmpada aqui que ele falou Um lugar pra você acender a luz, ele falou, não foi? É, ele falou alguma coisa de acender uma luz É é técnico Nisso aqui também, gente, ó Também, né? Não é só isso que ele faz, não Ele vai Arrumar esse Refrigerador aqui, ó Posso chamar isso de refrigerador? Resfriador de leite dessa essa fazenda aqui o pessoal aqui já vi que é muito caprichoso muito limpo um ambiente muito limpo bem arejado lugar que com certeza a produção de leite é muito boa tá escuro mas dá para vocês verem os coxos pensa no pessoal limpo pensa no pessoal ajeitado olha que beleza Do outro lado também é coxo E aqui é tudo já é, Utilizando ah, Tá vendo aqui ó As ordenhadeiras Que beleza Nossa, Tudo limpinho Muito bem o Cheiro é bem gostoso Aqui dentro O pessoal dá tá de parabéns Parece que não, né? Parece que. Tá parecendo que nem ele, não? Tá é, fazendo na válvula, Schreger. Hã? na válvula. Na válvula? É. Você trouxe o Tá. Vem cá, ah, Quer saber de amizade? Não, esses gatos. Hein? Você vai querer deixar eu pegar é o seu? Oi? É é aí? Todos eles. Só teve um aqui e deixou chegar perto. Humildinho. Um guarda de dormindo, eu não sabia que guarda. Viu com as patas para a riba? Pegou mesmo? Grudou nas minhas mãos. É gato quando ele resolve você traz sueiro. Peguei um aqui. Pss, pss, pss. Vem cá. Vem cá, rapaz. Pra que medo? Não vou te machucar não. Deita aí, deita. Vem cá. Um, um eu tô conseguindo fazer um carinho, mas os outros estão é tudo com medo. Pss, pss, pss, pss. É? É? Pss, pss, pss. A visão aqui é bonita, hein? É? A visão daqui é bonita. As galinhas lá embaixo já estão começando a subir Nessa árvore para dormir é. Bom, o irmão Zezinho já achou o vazamento Agora já está começando a funcionar A peça Ele só vai fazer uma substituição ali E a beleza do o refrigerador já vai começar a funcionar. E tem que trabalhar com quantos gol negativos? Esse aqui é positivo. É positivo quanto? 3 graus. 3 graus. Não está conseguindo não? Se o batedor irmão? Mas ele funciona no automático então? Beleza hein? Vai tirar a válvula. Você tá procurando lá, hein, rapaz? O que você tá procurando lá? Tá cheirando o ar lá? Tá cheirando o ar aí, hein? Sobe aqui. Vem cá. Vem cá. O que você tá cheirando o ar aí? Vem cá. Quer vir não? O que você tá procurando? Tá olhando pra cima e cheirando o ar? Hein? Hein? Vem cá, moço. Vem cá. Vem cá. Vou dar uma pegada nesse gato aqui. Ah, o gato é esperto. Vem cá, vem. Sobe aqui. O gato tá tudo com medo do cachorro. Vem cá, sobe aqui, sobe. Não quer não? Achou a, a tampinha lá? Conseguiu trocar a válvula? procurando, você está muito está muito desconfiado você está muito desconfiado, por quê? não já na roda não vem vem cá, vem vem, vem cá, o que você quer? O senhor foi embora. Queria pegar ele lá perto, mas ele não veio. Ele veio aqui, mas o gato correu. É. Ele tá procurando alguma coisa. Ele tá cheirando o ar direto. Mas assim: agora é só completar lá. Né? Completou ali, já tá beleza. E aquele lugarzinho mesmo tava vazando. Bom, o já acabou, o sol está se pondo, as vacas estão chegando e nós estamos indo embora. Que Deus nos leve em paz, da mesma forma como nós viemos. Com esse belo pôr do sol termina essa gravação aqui. Meus amigos, agora nós estamos retornando para casa. Eu acabei de dizer ali atrás que eu ia terminar a gravação com aquele abençoado Pôr do Sol. Mas eu resolvi gravar aqui o caminho para os que já moraram na roça. Deve lembrar como que era voltar para casa, né? As Brasília, os Fusca, as Kombi, mais Brasília, Fusca, Kombi variante. Era assim, ó. Aí o pôr do sol lá, ó, tá indo cada vez mais, a noite tá chegando. Passamos já pelo lusco-fusco, a gente chama, e agora estamos aqui, ó. Com o Zezinho pilotando o carro, com cuidado, que ele é muito caprichoso. E eu gravando para vocês o nosso retorno Ele já conseguiu solucionar o problema Já passou ali, já deu a satisfação para o filho do proprietário Que por sinal ficou muito contente E agora nós vamos atrás de um banho e de uma janta Porque meu corpo já está começando a penicar. Aí eu sei um banho uma hora dessa, me dá um troço Aí uma janta gostosa, a gente conversa um pouco Descansa e amanhã é um novo dia eu tô mostrando para vocês porque eu quero ter o privilégio, o, privilégio, né, o prazer de mostrar para aqueles que moram na cidade, que não anda à noite. Às vezes você tá andando assim, ó, agora nós estamos andando, ó. De repente uma onça atravessa a pista, a, a, a estrada, viu? Eu não tô contando o Lorota não. Tô falando aquilo que acontece aqui na roça. Você vai indo assim, ó. De repente ela atravessa de um, de um lado o outro, não dá nem tempo de você ver. Às vezes você até vê. Mas é mais a parda que tem por aqui A pintada acho que não tem não né? É mais a parda que tem por aqui Vem vir um cidadão ali com um carro Passou por nós Golzinho quadrado, um carro que aguenta lama, barro E um carro que é bom para roça Essa região aqui nossa Onde nós estamos agora, tem muita pedra na estrada né? Muita pedra na região Então tem que tomar muito cuidado E olha só o interessante lá ó, O sol se pondo o dia vai findando e graças a Deus por mais um dia, pela misericórdia do Senhor sem problema de saúde, sem problema de nada e somos vitoriosos pessoal, pode ter certeza